Poxa, ah, tudo bem, ó? Ei, pode dizer, tudo bem? Assim, ah, sim, Paz, ó. Você bem, ó? Eu estou bem também. Você é tranquila, ó? Sim. Graças a Deus. Seguindo o caminho da vida. Diz. E como chegar o caminho da vida, ó? O caminho da vida é a vida, não? Sim, e nós seguimos o caminho da vida sozinhos. Ah, acho que não, impossível. É. Não, sim. Então, se não é possível seguir o caminho da vida sozinho nós estamos em um conjunto de ações e representações, funções, adaptações, correlações, conjunções e expressões. Sim. Assim? Fatores uhum. que são fatorados, signos que são significados e interações que são meios. Para perceber o quão inteiro nós somos em meio a estabilidade do universo. Se algo não está inteiro, ele entra em colapso, não é? Sim. É um princípio básico. Uhum. assim, temos uma série de ferramentas e estruturas. Não existe a crise, as pessoas entram em crise, não É verdade. É verdade. Principalmente em certas idades, não é? É, acho que, acho que sim. Assim como os hormônios, o corpo se desenvolve em pulsos, em etapas, não é? uhum. E você vai se desenvolvendo, e seu corpo vai mudando em correlação às fases da vida. Uhum. Concordo? Sim, concordo Essas fases da vida têm por sua vez Uma estrutura de fundamento Onde o parceiro corpo Em meio a essa parceria Traz e traduz Esses fundamentos que fundamentam a nossa expressão. Por exemplo, foi ensinado aqui, que instintivamente, o ser tem um grau de consciência, e quando ele amplia o grau de consciência, mas não adapta o seu comportamento, ele passa por experiências para mostrar que ele tem uma visão mais ampla ou é capaz de ver com mais amplitude, essa equação sem o fator humildade uhum. gera atrito mental. E a mente sofre com esses atritos, gerando o efeito colateral, o sofrimento. Não é? uhum. Então, e se o grau de consciência faz isso e o corpo segue etapas, o corpo também exige um grau de consciência para poder atingir aquela etapa. Uhum. Porque por mais que sua personalidade tenha se adaptado e você tenha expressado novos comportamentos com mais harmonia e tudo isso, Nesses anos, o seu corpo mudou. Uhum. E o seu corpo secreta enzimas, hormônios, uma série de controladores do, desse cosmos corporal que corresponde ao comportamento daquela fase do corpo, daquele amadurecimento igual a maninha que eu estou esperando amadurecer na geladeira do médico, não Sim. Então, as fases que a gente passa com a ciência da, da paz. Então, os seres entram em, em crise porque os seus comportamentos não condizem mais com a etapa que o ser está vivendo. Uhum. Porém, quando os comportamentos condizem com a etapa que o ser está vivendo, nós percebemos que o ser adora viver aquela etapa da vida. É como se ele aproveitasse ou curtisse o máximo daquela etapa. Exatamente. Exatamente. Uhum. Então, o ser entra na fase e a fase, ela é absorvida, ela é assimilada, ela funciona. Uhum. E, por, de forma corpórea, existe um termo dentro da ciência de vocês chamado agostase, você conhece? Não, não conheço. Mas é o corpo se ajustando e buscando a estabilidade estabilidade é o corpo buscando homeostase através de mudanças fisiológicas uhum. através da alteração do eixo hormonal por meio do sistema nervoso autônomo as chamadas citocinas que geram essa adaptação com a ideia de manter a viabilidade das experiências do indivíduo. Uhum. Ela trabalha em cima de inúmeros fatores como insuficiência cardíaca, insuficiência renal, insuficiência hepática... E assim, esses estados alostáticos são extremamente importantes. Porque há uma necessidade de compensação. Você sabia que quando você faz um exercício, o seu cansaço é artificial? Sabe a Nossa. sensação de cansaço? E a sensação de dor no músculo? Sim. Uhum. Sim. O seu próprio organismo vai liberando uma substância que vai sendo acumulada para proteger o seu sistema. Você sabe por que você dorme? Não, mas eu já me perguntei vezes que eu fiquei sem dormir. É... De onde eu tirei a ideia que eu daria conta da vez? O seu cérebro ele libera várias substâncias que são acumulativas. E ao final do dia você tem um estado de cansaço mental, não é verdade? Uhum. E isso gera, por sua vez, a necessidade de o seu cérebro ser lavado. Existe um líquido cerebral que lava o cérebro dessas substâncias para você ter um dia sadio no seu novo ciclo diário. Uhum. Desse modo, é de extrema importância o sono. Fora as funções renais, hepáticas e cardíacas. Uhum. Assim como o exercício uh, frequente, é extremamente importante para a limpeza das células e do organismo. Agora, imagina você em um estado de privação de alostase. Sim, é como se houvesse um colapso, né? Porque não, não tem, o, não consegue estabelecer o equilíbrio. E o que você acha que nós estamos tá vivendo hoje? acho que nós estamos vivendo isso aí. O que é o estado de ansiedade, plena ansiedade? Uhum. O estado de plena uh, limitação de percepção? E cobrança constante, estado de luta ou fuga uhum. constantemente devido a auto cobrança constante. Devido à cobrança constante, devido à dissociação de ideias e condições. Uhum. O corpo não tem tempo de se adaptar de se coordenar de se ajustar uhum. e existe algo pior que isso que é o estado de adaptação à privação alostática porque é como se é, o corpo é... se habituasse a o tempo inteiro em estado de fuga uhum. ou ataque é, eu pensei, fuga é uma normalização disso né isso, uhum. e é não natural, isso é não natural. Sim, uhum. é interessante porque é, entendo, entendo a dinâmica, entendo a privação da lustase, eu fico pensando, você tem essa normalização, e aí eu fico, eu fico pensando aqui quantos estímulos que... É, o ser permite que gere essa privação. Então, por exemplo, hum. é, é, é o tempo todo é, conectado, o tempo todo recebendo notificações. E... À noite, um acesso à luz, artificial. Uhum. Não Sim. tem 200 anos isso. Uhum. O corpo não se adaptou. É interessante. Porque a pessoa dorme. E a pessoa uhum. dorme sete, oito horas, só? Sim. Mas o estado de sono profundo é mínimo quando o ser está em privação alostática. É, e aí é, você falou sobre essa questão da ansiedade, é, da, da dinâmica de, é, de fuga, né, de, de sim, alerta sim. o tempo todo. E aí eu fiquei pensando. Altera na condição de, de resistência periférica à insulina, da uhum. diabetes, gordura no fígado, estresse, é, falta pensando... de percepção de cansaço fisiológico gerando tendinites. <risos> É quase como se fosse um, pro, um recado, pro, porque o corpo precisa parar, né, o corpo precisa de se, tá do colocar, dói. Uhum. Tá do dói. Você tá cheio de substâncias hepatotóxicas no seu sistema. Você não limpa o efeito anti-hormonal das suas células é, de gordura. Uhum. O efeito resistivo que essas células geram no seu sistema, no seu organismo. Então, como ser que cuida dessas coisas, espiritualidade, estado de bem-estar, é ter um meio e um tempo bem cuidado. É se alimentar com todos os macronutrientes, todas as, os, os novos, é, as proteínas necessárias, os aminoácidos, as gorduras, os carboidratos, é entender o que está sendo está sendo usado como alimento, é bater nos macronutrientes diários a entender o que é fome e o que é ansiedade, a notar os estados de vício do cérebro em relação ao açúcar, em relação ao sabor, em relação às substâncias usadas nos produtos industrializados para realce do sabor, Então, é, é uma questão que não é um, um círculo de horrores ou um terror, porque é algo silencioso. É algo que leva anos para dar sinal. Porque o corpo é muito sábio. O corpo é a máquina mais eficiente energeticamente falando do planeta. Olha o que você faz com um prato de comida. Olha quanta energia você, você, você usa para poder fazer tudo o que faz. Achei. Entendeu assim? Sim, então, enquanto é, combustível. né? É, olha uhum. o que você faz com uma quilocaloria. isso tudo serve para vocês entender que se você quer mediar e ser médium e incorporar alimentação é importante descanso é importante paz é importante se você quer ser espiritualizado são as coisas do dia a dia que são mais importantes Uhum. E que adianta você ser um ser De ética comportamental Se o seu comportamento É nocivo e destrutivo Ao corpo, assim ó É, não tem é, Respeito pelo, pelo Pelo Pelo seu corpo né? É, ou pelo seu amigo Que está aí Te conduzindo te levando para lá e para cá, te ajudando, né? ser o seu parceiro, né? Sim. Pois é, e graças a Deus, né? Sim, com certeza. <risos> Deixa eu ver aqui. Oi, esqueci de abrir. No tem problema. O rapazinho está perguntando: quando o ser desencarna e passa a viver do outro lado, esses processos corporais são diferentes? Não, também existe do mesmo jeito. Talvez é, outros processos, mas os princípios são os mesmos. Não? Perfeito. Não? Graças a Deus. Não? Graças a Deus. Paz, ó. Mas, Pé, José, você é dúvida? Você é dúvida? É, bom, eu talvez ia perguntar sobre, bom, a gente falou sobre a alostase, sobre a privação da alostase e sobre a normalização da alostase. E aí depois você falou sobre ter o meio e o tempo bem cuidado. E aí então, cuidados com alimentação, é, uma atenção ao que é fome e ansiedade. Uma atenção é. a esses estados de vício enquanto o paladar e descanso e uma. e uma. e paz de espírito? Acho que não é nenhum. Paz de espírito? Sim, sim, ah. são, são. seriam os remédios. Sim, são um sistema endógeno, né? Uhum. Isso. Porque você chega a, a, ao estado pleno. E Sim. esse termo né, é, é semelhante ao estado de, de, de estabilidade. E uhum. graças a Deus, entende? Sim. Então, os seus processos fundamentais dão fundamento para você ter estabilidade para receber um espírito de luz, por exemplo. É, acho que agora também caiu outra... Não fica tudo bichado. Sim, cai, acho que caiu outra pecinha, porque tendo, tendo essas, esses comportamentos, você possibilita que aconteça também a alostase. É, a sobrecarga alostática gera isopatologias, né? Uhum. Então, doenças, né? Sim. Então, um... A toda a estrutura é baseada para ser eficiente, mas para ser o melhor, a melhor eficiência possível, tem uma série de características, até para ferramentas, né? Clima, temperatura, pressão atmosférica, tudo, né? Sim. Então, a toda essa estrutura é, prover e prever a capacidade do corpo em se capacitar para traduzir qualquer necessidade que ele possa projetar em um futuro próximo. Compreende? Compreende sim, sim, entendi. Então, temos todas essas estruturas e formas para trazer uma função social e esse conhecimento como um conhecimento de domínio público. Sim. Porque nós não somos animais em cativeiros. Uhum. Então, é, nós temos inúmeros mediadores de agostase, né? Inúmeros padrões e funções para a expressão de fundamentações e fundamentos para a nossa estrutura. Para diminuir essa carga alostática crônica. Para limpar os neurotransmissores. Para limitar essas citocinas inflamatórias limitar essas expressões dissociativas, limitar essas composições problemáticas e a problematização dos fatores. Graças a Deus, né? Sim, graças a Deus. E, deste modo, podemos traduzir um, uma forma e um fundamento para a estruturação do bem-estar como um todo. Ah, sim, ó, tem outra aqui. Na medicina chinesa <risos> tem como orientação o horário noturno, que o ser acorda com frequência correspondente, acorda com frequência corresponde à linguagem corporal, onde necessita de observação e cuidado. Ah, eu não sei o que você quis dizer. Eu não sei, isso aqui não parece pergunta, hein? Se você tem pergunta, manda depois, ó. Paz, ó. Fica com Deus, né? Paz, Paz, José, gratidão. Paz, né? aí